Boa noite Brasil, boa noite mundo, boa noite Galacta, boa noite universo. Boa noite para todos os meus fãs do Brasil e meus fãs que vivem nessa Galacta. Então eu estou com vários impostos aqui. Energia elétrica, imposto de casa, impostos de lojas, impostos de comida, impostos de saúde, imposto de transporte, Imposto de carro, imposto de lazer Imposto também pra você sobreviver viver, seu filho da puta Tá aqui, ó Nós somos todos filhos da puta mesmo O Brasil é um dos países Onde tem os impostos mais caros do mundo Tudo no nosso país tem que ter imposto A sacanagem da roubaleira. Porra, tu paga PVA? tu paga imposto, tu paga multa e não tem lugar na porra da rua pra tu estacionar o carro, cara? Tudo você paga no nosso país? Então, eu queria falar uma coisa, moro? Eu vou viver a Deus dará nessa porra, moro? Vou viver a Deus dará, não pago mais imposto, nem de carro, nem de casa, nem IPVA. Eu não vou pagar mais porra nenhuma pro governo, moro? que isso não é um roubo isso é extorque isso não existe eu não pago mais imposto não pago imposto de casa mais não pago imposto de carro morô? não pago imposto de terreno morô? não pago imposto de morou restaurante eu não pago mais porra nenhuma morou cara não pago mais nada nessa porra, moro, cara? Tô revoltado nessa porra, moro? Tudo nesse país é imposto. Tudo nesse país é dinheiro que rouba do, da porra do bolso. Tanto faz do rico também como do pobre, moro? Porra, isso é uma sacanagem, moro, cara? Não vou pagar mais imposto, não vou pagar luz, não vou pagar mais porra nenhuma. Vou viver a Deus dará nessa porra, moro? Foda-se. Vou viver igual a Lenita. Porque eu acho isso uma pouca vergonha, uma putaria moro, uma sacanagem moro cara, essa porra que o governo faz com a gente moro cara, estoque a gente de tudo quanto é jeito, se eu pago a porra toda moro cara, e nem segurança nessa porra eu não tenho cara, comprei minha casa com tanto sacrifício meu irmão, paguei a minha casa, porra meu irmão, pra agora eu tenho que pagar imposto porra de 150 conto por mês todo mês cara, porra! Em menos de cinco anos, porra, eu já comprei duas casas minhas, porra, com o dinheiro do imposto, porra, isso não é um absurdo não, cara, porra, se liga, porra, isso aí é pra encher cu de político, filho da puta, morou, cara, quer meter a mão em tudo, tudo que faz quer meter a mão, faz uma porra pra um pobre, a hora que tu pensa que o pobre tá bem, a porra do pobre vai ter que pagar, e o caralho, eu pago ou saio da porra do negócio, tudo por causa dessa porra de imposto, eu não pago mais porra nenhuma nessa porra, moro? Eu já tô puto pra caralho aqui nessa porra, moro? Por causa dessa porra, moro? Porra desses impostos, moro, cara? Tá pensando que eu ganho dinheiro com a bunda? Eu sou filho da puta, porra! Isso não existe não, cara! Governo, se ligue, hein! Eu, eu, eu fico nojado quando eu entro em uma loja pra mim comprar uma roupa. Porra, eu vou numa loja, uma calça que vale 30 reais, os cara quer 150, 200, 300 conto. Quem vai pagar essa porra? É o júri, moro, que vai crescer alto, nós que vamos pagar essa porra. Tudo por causa dessa porra, dessa lei do Planalto aí, moro, cara. Tem que banir essa porra de imposto da lei. Tem que tirar essa porra, maluco. Pelo menos uns 4 a 5 impostos desse que tirar. Porra, eu viajei pros quatro cantos do mundo, moro? Tive na Inglaterra, moro? Na França, na Itália, fui pra América, moro? Fui pro Japão. Porra, eu nunca vi, cara, as coisas lá. É muito mais barato que aqui, cara. É por isso que tem certos brasileiros aí que vai pra lá e não quer voltar mais pra cá. Por quê? Porque só fica essa sacanagem aí. Todo ano é sacanagem, todo ano é sacanagem de imposto. Cada vez aumentando imposto, aumentando isso, aumentando aquilo. Porra, cara. Onde nós vamos com isso, cara? Porra. Ó, oh, tô montando um exército pra mim, morou, cara. Aí, se for polícia lá, ó político lá, morô, carai. Vou deitar vocês tudo na porrada lá na porta da minha casa, falou? Não vou pagar luz, não vou pagar imposto, não vou pagar mais porra nenhuma, moro. Se acabar a luz, moro, bucha de corda, moro. Se acabar a bucha de corda, moro, eu boto o Lampião, moro. Se acabar a porra do Lampião, eu faço fogueira dentro da porra da minha casa, moro, cara. Mas eu vou viver. a Deus dará nessa porra, moro, cara. Não vou pagar água, moro. Água eu bebo do rio, porra. Tanta mina d'água aí também, moro. Não vou pagar água, não vou pagar mais porra nenhuma, moro. Vou viver a Deus dará nessa porra, moro, cara. Até a porra da água, moro. Porra, que é um dom de Deus. Deus deu água de graça, moro. Porra, esses filha da puta aí fica catando água na piscina deles aí e vendendo essa porra e ainda botando imposto ainda. Porra, moro. porra, que que há, cara? Isso não existe, cara. Eu não vou comprar carro. Eu não vou comprar moto. Não vou comprar porra nenhuma com esses impostos tudo alto, moro? Vou mandar fazer um Velocity pra mim, moro? Um Velocity blindado, porra, com os pneus, um blindado que anda 20km, tá? E, e, e com capacete tudo, moro, cara? Só assim, moro, eu tô livre. Ou vou comprar a porra do Jeguinho pra mim passear na cidade, moro, cara? Vou comprar um Jeguinho, moro, cara? Vou botar um saco prástico na porra do cu dele, pra ele cagar à vontade, pra não sujar essa porra da cidade. Senão já vem imposto em cima do meu Jeguinho. Morou, Porra cara, que negócio é esse cara? E gasolina também essa porra tem imposto, álcool tem imposto, moro? Eu quero ver a porra do mundo a pé. Pega essa porra desse dinheiro de imposto, moro? Investe esse dinheiro na porra da fome, moro cara? O cara com a BMW comendo pão com bolinho, o cara de Mercedes, tomando cafezinho comendo pão com manteiga, é os impostos que não deixa nem comer uma porra de um prato de comida. Velho político, peidão. Fim de papo. Foda-se, tá?